Ela foi composta por Pastor Lucas, possui pelo menos nove referências bíblicas. Ela também faz parte do DVD Extraordinária Graça. Estamos falando da música Casa do Pai, interpretada por Aline Barros. Olá pessoal, meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais, nele a gente escolhe uma música e julga os quesitos a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental e o congregacional que envolve melodia, se a gente consegue cantar e a gente dá nota em cada quesito e no final a gente tira a média dessas notas e essa é a nota que a música terá e a música que nós vamos analisar hoje é a música Casa do Pai interpretada por Aline Barros vou deixar na descrição o link que eu estou julgando essa música pelo link da, do vídeo que está aí na, no, na descrição que é um... eu creio que seja do, já do DVD Extraordinária Graça, que é um clipe ao vivo né? cantando ali com a plateia, tem a participação dos músicos, tem a orquestra, e essa é a música que nós vamos julgar hoje. Então, como de costume, eu vou começar falando a letra, lendo cada verso e falando as referências, depois nós vamos passando para os outros quesitos. Então, a letra começa assim. Me conhece, sabe tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Aí eu achei essa referência aqui em Mateus 6,8. Vou deixar na descrição é, os textos que eu citar aqui para você conferir também que diz assim, Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que, o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Essa versão aqui é antiga, né? Ele fala lhe pedirdes, mas poderia ser lhe pedirdes, ou te pedirdes. Então diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Né? Continuando a letra, me amas. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Achei outra referência aqui em 1 João 4,10, que diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a palavra me amas, teu, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar, a referência aí é 1 João 4,10. Aí a letra continua, não quero ser só apenas o teu servo. Achei outra referência. Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Né? Não quero ser apenas só o teu servo. Porque o servo inútil é aquele que faz é, o que lhe é mandado e não faz nada mais. Em algumas situações ele pode até se dar bem, mas em outras ele pode se dar mal, porque o patrão dele sempre quer né? o, o o chefe dele que sempre quer que ele faça algo a mais que incremente aí o seu trabalho. Aí continuando a letra. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de ti. Continuando a letra. Nos teus braços eu quero descansar. Aí uma referência que eu achei que foi em Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo diante de ti e dirá, destrói -o. Então aqui os braços de Deus protegem é, eternamente, né? Os braços estão, e por baixo estão os braços eternos, como se estivesse sustentando ali, né? Continuando na letra. Correndo irei para te abraçar, meu pai. Eu achei aqui a parábola do filho pródigo, né? que é Aquele filho que que acha que tem direito a alguma coisa na, na herança, né? Ele vai e fala, me manda, pai, me manda, me dá a minha parte né, que eu vou viver longe daqui. E ele vai gasta tudo, perde tudo e depois se arrepende quando ele volta, o pai dele abraça e recebe ele de volta. né. Essa referência está em Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Nessa parábola, essa parábola aqui é muito conhecida do filho pródigo, depois você lê aí, está em Lucas 15 20. Aí agora chegamos no coro, tu és a minha herança, meu pai. Um versículo que eu achei que foi em Salmos 127,3, que diz, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu garradão. Essa frase que tu és a minha herança, aí eu pesquisei o que é herança, né? Herança é uma coisa que você recebe, né, normalmente, dos seus pais. E não está diretamente né, falando que Deus é, é tua herança. Fala sobre que os filhos são herança. Foi um versículo que eu consegui achar aí mais perto com a palavra herança. Continuando a letra, razão da minha vida, meu pai, tudo que eu preciso está em ti. Aí, continuando, eu quero estar na casa do pai. Eu achei um, um Salmo é, 27, versículo 4, que diz assim, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. né? Interessante esse, esse versículo. Tem outras passagens que falam sobre estar no, na casa do Pai, vale mais que mil, né? Um, um salmo bem conhecido, mas eu deixei só esse aqui. Mas você vai achar aí pelo menos umas, mais umas três referências sobre é, estar na, querer estar na casa do Pai. né? Continuando na letra aqui, comer em tua mesa, meu Pai. Achei outra referência em Lucas 14, 15, que diz assim, E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, esse à mesa aqui é craseado, quer dizer que eles estavam sentados ali, né? Disse-lhe, disse bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Continuando a letra, Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Achei a referência em 1 Tessalonicenses 4:1 que diz, Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. E essa letra, como você viu aí, tem várias referências bíblicas. Não achei aqui nenhuma palavra né, errada, nenhuma contradição. E a letra vai ganhar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. Bem, o arranjo vocal aqui, nós né, vamos pensar mais no backing vocal, né? Que canta ali no coro, algumas partes ele canta mais. A voz da Aline Barros é... É muito bonita, a performance dela é muito bem feita nessa música, como em qualquer música que ela canta, ela canta muito bem. E mas vamos falar mais do back vocal, né? O back vocal aqui tá muito bonito, mas eu achei que ficou um pouco retinho, né? Vocês poderiam ter feito um arranjo um pouquinho maior, né, com mais variações ali, mais dinâmicas. Fizeram um pouco reto, mas muito bem cantado, né? A mixagem aí, que é principalmente a mixagem, a mixagem o que quer, é? você controlar volumes, né, botar é a voz mais alta, a voz principal, o back vocal, né, tudo alinhado ali, todos os instrumentos, né, para ter no final uma coisa bonita, que você vai gravar no estúdio, se você não mixar, né, regular os volumes, fica fica feio, né. Então, uma mixagem muito bem feita da voz aí, mas eu achei que essa, esse back vocal poderia ter feito um pouco mais, né, um pouco mais de dinâmica, para ficar uma, uma música aí bem mais atrativa, né. Não que isso tenha atrapalhado tanta música, mas no meu ver poderiam ter feito muito mais. Mas tá muito bonito, né. Então, para o arranjo vocal, eu vou dar a nota 9,7. Agora, nós vamos para o arranjo instrumental. Se você prestar atenção aí nessa música, ela tem uma combinação de várias coisas ali, mas logo no começo, a introdução, a base principal ali, o instrumento principal é o violão, né? tem aquele solo. É muito bonito aquele arranjo ali. E a gente vê presente também o baixo, a bateria. Piano, né? Acho que tem um piano digital lá com som muito bonito. Ela tem um solo, né? Fizeram um solo. É, né? Eu gosto de música com solo, gosto de música com dois solos, mas a gente sabe que nem toda música dá para colocar dois solos. Raramente uma música dá para colocar dois solos. Essa tem dois solos. Eu só achei que o guitarrista pecou no, no, no efeito. Ele botou um delay, né? Delay, vamos entender como um eco, né? Você toca a nota tan, ela foi tan, tan, tan, Então se for tocar uma sequência de notas logo uma atrás da outra, ela vai. Sobrepondo uma outra. Em alguns casos, se você exagerar nesse efeito, não fica bom. Eu achei que ele exagerou um pouquinho, né? Poderia ter deixado mais pro final. Mas, né, ele quis assim. Ficou legal, mas poderia ter tido menos efeito, né? No solo. Então, a música está muito bem tocada, são ótimos músicos. É, o arranjo, muito bem feito, né? E né? a parte principal aí no, na introdução é o, o violão. Mas a gente vê bem presente ali o piano, a guitarra tá lá assim, não tem um solo, não tem uma base muito específica, mas como tem o violão o piano tá mais no fundo, né, que é aquele lance da mixagem, que o engenheiro um de som, ele regula a música de jeito que quando precisa daquele instrumento mais alto, ele dá uma um aumentadinha, quando não precisa, ele nivela e a base tá bem presente aí, questão de guitarra mas não tá muito, porque o piano já sobre muito ali, que é o som do piano ele preenche muito, tanto que ele é muito usado nas músicas, né então, para o arranjo instrumental eu vou dar nota 10. Agora, nós vamos falar do quesito congregacional. Essa música tem uma melodia muito fácil de cantar. né? A parte principal aí é o coro, né? que fala sobre estar na casa do pai, né? que é o título da música. E ela é uma música muito fácil de cantar o tom. né? Ficou um pouquinho alto, mas não impossível. Eu comparo sempre com a minha voz, eu não tenho uma voz muito potente para alcançar notas muito altas, então eu comparo minha voz com a igreja. Então eu consegui cantar bem perto do limite, mas consegui, então não tem problema nenhum com, a, com o tom. A melodia é muito assimilável, né? muito, muito bonita, o compositor aqui foi muito feliz em fazer essa música. E para o congregacional eu vou dar a nota 10. Antes de darmos a média das notas, eu queria falar um pouquinho sobre essa música essa música Casa do Pai muito bem cantada aí pela Lídia Barros a música é muito bonita que tem várias referências bíblicas não achei nenhuma palavra de heresia, não achei nada de errado é, ela está um pouquinho alta o tom né poderia ser meio tom abaixo mas se você tiver aí numa banda num grupo de louvor e puder tocar no tom original é melhor que você vai treinar né aprender a tocar em outro tom né para quem toca aí principalmente violão né que tem que fazer pestanas é um pouco mais difícil você pode ver no no DVD aí que o rapaz está usando até o capotrache né, que às vezes facilita para ele tocar porque o capotrache ele muda a, a posição como se fosse lá onde as cordas estão tá lá no começo é como se você trouxesse o comecinho ali do, da pestana para frente então você aumenta meio tom a cada vez que você sobe uma casa então se você puder tocar aí no tom do, do original é melhor que você vai treinando né, para um grupo de louvor é importante treinar num tom aí sustenido para aumentar a sua capacidade musical né? nem toda música vai estar tá em dó, ré, sol Vai ter dó sustenido, resto sustenido. Então é importante você tocar no tom. Se não puder, toca meio tom abaixo aí também, que tá valendo. Então, a música Casa do Pai, interpretada por Alinho Barros, teve a nota de 9,93. É a nota mais alta que eu já dei aqui no canal. Então era isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever Clique nesse botão vermelho. Se possível, também clica no like. Dê um likezinho que ajuda a divulgar o canal. Se puder, deixar seu comentário aí se você não concorda com a nota que eu dei. Escreve aí, ó, essa música vale tanto, deixa o seu comentário. É, tem outros vídeos também, se você puder assistir, que eu fiz análise de outras músicas, é só você clicar no card, eu creio que está nesse canto aqui, tanto faz, você vai escolher, o card vai aparecer, é só você clicar e assistir. Se você puder compartilhar também com seus amigos, com os irmãos do Grupo de Louvor, é, eu agradeço. Eu também estou tirando o áudio desse aqui em podcast, se você quiser ouvir, o áudio vai ser postado desse, dessa música aqui, segunda-feira, às 7 horas da manhã e lá também você vai encontrar os outros áudios, e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Vamos dar o famoso... Ela foi composta por Pastor Lucas. Essa música foi composta pelo Pastor Lucas. Ela possui pelo menos... Nove? Estamos falando da música casa do pai. Ela é interpretada... Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Essa é a... é a nota que a música ganha. A letra começa assim. Então, como de costume, nós vamos começar...